No vídeo de hoje eu separei seis passos fundamentais para você que deseja criar um planejamento de conteúdo eficiente para te ajudar a tirar as suas ideias do papel e finalmente colocá-las em prática. Olá, meu nome é Suele Ramos. Sou especialista em vídeos online e criadora do Empreenda pra Valer. Um canal criado para incentivar você na divulgação do seu negócio por meio da produção e estratégias de vídeos e redes sociais. E antes da gente entrar no conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa a notificação pra você não perder nada que eu publicar por aqui, tá bom? Ah, e fique até o final do vídeo, porque eu preparei uma surpresa pra você. Então vamos lá! O primeiro passo é você definir o posicionamento da sua marca. E o que é o posicionamento? É deixar claro para as pessoas, para o mercado, quais são os valores da sua marca. Quais os diferenciais que você tem? Qual será a comunicação que você vai usar com seu público? Eu fiz um vídeo em que falei sobre isso e também escrevi um artigo onde dei vários exemplos de empresas que se comunicam de uma forma muito humanizada com seus clientes. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também vai aparecer aqui no card. Bom, o segundo passo é você definir a sua persona. Mas deixa eu explicar primeiro a diferença entre público-alvo e persona. A principal diferença entre os dois é que o público-alvo apresenta informações de forma bem mais ampla. Já a persona tem mais detalhes, informações mais específicas que facilitam a segmentação. Por exemplo, o público-alvo traz informações como estado civil, formação, gênero, idade, profissão, região. A persona Apresenta características como hábitos de compra, estilo de vida, redes sociais favoritas, quais são os hobbies, dores relacionadas ao seu produto. Entender essa diferença, é muito mais fácil fazer um planejamento de conteúdo. Tem também a análise da concorrência. Gente, pesquise, corra atrás do que as pessoas falam, o que, que elas deixam ali nos comentários. Tudo isso é conteúdo, é informação para você se inspirar e entender quais são os hábitos do, da sua persona, quais são os hábitos daquele público que você quer atingir. Vamos para o terceiro passo? Aqui, a gente vai definir qual será a linha editorial que você vai trabalhar. E o que é linha editorial? It's a good question. São os principais pilares de conteúdo a serem trabalhados nas suas redes sociais, para atrair audiência e gerar engajamento. Chegou a hora do quarto passo, nele a gente vai pesquisar o que as pessoas buscam em relação a um determinado tema. Há ferramentas muito boas para saber o que as pessoas estão procurando na internet. Então agora vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você algumas ferramentas que eu utilizo para fazer as pesquisas dos conteúdos. Então vamos lá! Um site que eu gosto muito é o Obersuggest. É, gosto muito de usar ele como uma pesquisa de palavra-chave, para procurar por palavra-chave, né? E agora é possível de você também colocar aqui, ó, o termo, além do termo, um domínio de um concorrente para você obter ideias de palavra chave ainda melhores, né? Então, eu vou dar o um exemplo aqui na área da, de organização. Eu atendo muito público de personal organizer. Então, eu vou usar um termo de palavra-chave, como organizar quarto, né? Vamos imaginar que eu, queira, é, que eu queira fazer conteúdos relacionados a esse tema. Então, tem cerca de 320 pesquisas, volume de busca, é um termo fácil, né? Uh, e o que, que é legal você observar? O volume de pesquisa mês a mês. Então, vamos imaginar aqui que em fevereiro, ó... É, temos o dado aqui de mais de 270 mil pesquisas através de dispositivos móveis e mais de 100 mil pesquisas através do desktop. É muito legal se observar isso para, de repente, quando você for fazer algum tipo de anúncio, você saber direcionar para onde você vai querer é, levar aquele determinado conteúdo. E aqui a palavra-chave, é bacana você observar aqueles que também ou têm outros volumes ainda maiores. Então, como organizar o quarto, como organizar um quarto pequeno, como organizar quarto pequeno sem estar um, ó, depois a gente vai usar o Google Trends para falar sobre isso. É, como decorar quarto infantil, tudo isso são ideias de conteúdo que você pode usar, além de é, visitar também perfis que publicaram Conteúdos, artigos, né? Matérias em relação àquele termo que você está pesquisando, tá? Uma outra ferramenta que eu gosto muito é o Pinterest, que na verdade é uma fonte de pesquisa, uma ferramenta de busca. E aqui, é, colocando aquele termo de palavra-chave, então, como organizar quarto, seguindo aqui em pesquisas, no Pinterest, você vai ter. Logo na ferramenta de busca, a parte de como organizar quarto pequeno, de criança, é, pequeno casal, pequeno infantil, de menina, de bebê, enfim, várias ideias para você se inspirar e é, colocar aqui, usar essas ideias como fontes de inspiração. Então, tem dezenas de opções entre fotos, vídeo, artigos, né para você entrar e se inspirar deixando bem claro para se inspirar né não copiar aí como vejo muitas, muitas pessoas costumam copiar conteúdo isso não é legal então isso é para você usar como fonte de inspiração Então eu gosto muito de utilizar o Pinterest e aqui embaixo você ainda consegue separar como organizar o quarto pequeno como organizar o quarto infantil, né? E clicar e ir segmentando ainda mais a, os, os tipos de conteúdo que você queira publicar. Uma outra ferramenta é a Google Trends. Lembra que, a gente, que eu vi aqui, ó? Como organizar quarto pequeno e como organizar um quarto? Então, vamos colocar aqui, ó. Como organizar... Vou só copiar aqui, ó. Como organizar quarto pequeno. E eu já explico para que serve o Google Trends. Eles, é uma ferramenta para você comparar qual que é um termo mais pesquisado em cima daquela palavra-chave. Então, como organizar um quarto pequeno. Então, o que, que as pessoas buscam mais? Como organizar quarto pequeno ou como organizar um quarto pequeno? E aí, é legal você comparar. Então, ó, você pode segmentar aqui, ó, é, você pode escolher o período que você acha mais interessante pesquisar. Aqui nos últimos 12 meses o volume foi maior, com exceção aqui ó, em abril do ano passado, de 2019, é, teve um pico maior. Mas aqui, ó, o volume de busca tá aqui, ó, como organizar quarto pequeno, não um quarto pequeno. Então, é legal para você comparar e dar uma fuçada também em outros, é, em estados que mais pesquisam, outros termos que ele apresenta. Então, é bem bacana você explorar essa ferramenta também. E a outra é o próprio Google, né? Então, como, deixa eu só copiar aqui também, ó, como organizar quarto pequeno, quando você vem aqui no Google... Você consegue ter várias ideias também, como uma forma de inspiração, né? Quarto para pequeno de casal, para bebê solteiro, com duas camas, feminino, para mãe e filha. São várias opções e a orientação que eu dou é que além de você vir aqui, que você venha também nas pesquisas relacionadas, né? Então, como decorar quarto pequeno com pouco dinheiro, decoração de quarto pequeno, decoração de quarto pequeno solteiro. Enfim, é explorar aquilo que a própria ferramenta oferece é, gratuitamente para você se inspirar e criar os seus conteúdos. Agora vem o quinto passo. Você precisa fazer um planejamento antecipado. Isso é fundamental para educar a sua audiência, entreter, inspirar e ainda promover as ações de venda. Então lembra disso relacione-se com as pessoas. Esteja sempre presente, interaja com seus seguidores, combinado? Yeah. E para você que ficou comigo até agora, eu preparei uma surpresa. Um e-book mega atualizado sobre como usar as redes sociais para vender. É o guia completo para atrair clientes nas redes sociais. Nele, você vai ter tudo o que precisa para atrair clientes e aumentar as vendas nas principais mídias digitais. Gostou? Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição. Aproveita que é totalmente gratuito. Hey, guys, listen up. Michael is up on the roof. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí um joinha, faz um comentário e compartilhe com seus amigos, tá? Um beijo e até a próxima.